Aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui uma estratégia uh, completa, tá? Mostrando passo a passo como você pode aumentar suas vendas como afiliado utilizando o Superlinks, ok? Vou mostrar a estratégia em cima do blog Negócio Online do Zero, tá? E aqui eu já vou te mostrar aqui, vou te dar a introdução dessa estratégia, certo? Bom, mas antes disso, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o like aqui no vídeo que isso nos ajuda muito ok vamos lá toda vez que a pessoa chega no seu blog certo ela chega no seu blog e ela vê o seu conteúdo e ela escolhe um conteúdo por exemplo aqui como criar um e-book e ter uma renda passiva online tá uma vez que ela cria ela, uma vez que ela clica aqui o que que acontece ela demonstra o um interesse por esse assunto certo vou clicar aqui e quando ela demonstra esse interesse, certo? Ela está mais propícia a fazer uma ação que seja ou a ação de uma conversão de leads ou a compra de um produto relacionado a esse assunto. Então, ela vai ler esse conteúdo, certo? E até mesmo você pode promover algum produto relacionado a este assunto dentro a esse assunto dentro do seu ativo só que eu vou te mostrar ou é um produto ou um, uma captura uma isca para capturar essa pessoa e para seu serviço de e-mail marketing certo mas eu vou te mostrar uma estratégia bem melhor que quando ela terminar de ler esse conteúdo você entregou o conteúdo aqui informando como é que ela pode é, fazer essa ação de como criar um e-book obviamente num artigo a gente não consegue entregar tudo passo a passo você pode entregar isso no num e-book numa vídeo aula ou até mesmo num produto que vai suprir essa necessidade da pessoa e ao invés até mesmo de promover intensamente dentro do artigo, você pode utilizar os Superlinks para quê? Quando ela for sair do seu blog, ela for sair, abra uma página, né? puxa uma página com um produto, oferecendo um produto relacionado a esse assunto aqui, que pode ser um produto ou uma isca digital relacionada a esse assunto. Quando uma pessoa leu o, o seu artigo, ela já deu um um sinal de que ela tem interesse sobre esse assunto e quando você ela vai sair você dá alguma coisa relacionada a esse assunto ou promove alguma coisa as chances de conversão são muito muito grandes tá e então eu vou mostrar como você faz isso pelo é, superlinks tá viver de blog é possível e como fazer para começar ó perfeito tá viver de blog é possível vamos pegar esse artigo aqui e vamos criar agora aqui uma é, categoria vou excluir essa eu vou clicar aqui em adicionar novo. E aqui eu vou adicionar uma categoria. Esse aula Avenger. Pronto, o nome vai ser Avenger, que a gente vai colocar aqui. E a gente vai dizer o seguinte, aqui a gente vai, a gente tem já essas opções prontas aqui, que são todos os posts e páginas e todos os links camuflados, tá? Então a gente usa essa estratégia também para links camuflados. Então o que que vai acontecer agora aqui? É, você pode né marcar para que, no caso todo o seu blog quando alguém ler qualquer artigo na força aí abre uma página só né ou se você pode fazer por cada post aí você vai escolher tá? Eu vou mostrar por cada post aqui então eu vou tirar não quero todos os E também não quero todos os links certo então agora eu vou procurar o artigo então aqui você pode procurar por páginas que você tem e por artigos e artigos eu vou procurar blog Vamos ver se tem alguma coisa aqui se eu consigo puxar pela pesquisa então vamos trazer aqui Artigos: é... é o artigo e verde blog, Viver De verde blog, pum! Escolhi o artigo. Você pode também selecionar outros artigos aqui, né? Você pode, se quiser, colocar os artigos aqui. Perfeito, eu vou deixar nesse daqui. Eu vou vir aqui nessa terceira opção aqui e vou dizer assim: eu quero que quando a pessoa acessar esse artigo aqui. Abra a URL quando, você sai, não, quando ela sair, tá? Então vamos pegar aqui da P Avenger, vou usar aqui nossa página template Avenger. E se você não conhece o template Avenger, dá uma olhada aqui na descrição, que é o melhor template que existe para afiliados do mercado, tá? E está na promoção Black Friday, ok? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, certo? Avenger. É, já vem com a opção marcada aqui usuário tentar sair ou seja quando ele sair mas eu vou clicar também no, no clicar no botão voltar porque tá então tanto no, no desktop ou seja no computador para pessoa tentar sair ele vai trazer a página se ela tiver no celular quando ela clicar no botãozinho voltar vai a trazer a página que você configurou aqui feito isso você tem as opções aqui se quer sempre se quer um dia depois né ou se quer vamos por pessoa acessou agora vai trazer a sua página e você quer configurar que para só apareça de novo sete dias depois tá pode ser interessante isso para quem usa né no blog inteiro se for no artigo você pode deixar sempre tá então eu vou aqui salvar certo salvei ele já cria aqui a função ó tá o que, que vai acontecer agora tá agora quando eu clicar nesse artigo aqui eu vou abrir ou seja viver me interessei vamos supor que isso se, aqui sejam um artigo direcionado a um, qual é o melhor template para WordPress Qual é o melhor template para afiliado qual é tal tal tal e aqui você vai falar do Avenger ou um artigo sobre blog como é agora aqui e logicamente uma pessoa que quer saber como trabalhar com blog uma das coisas é, primárias é ter um layout bonito né é ter um template então, também funciona dessa forma, tá? Então a pessoa tá lendo aqui, tal, tal, tal, tal. E em algum lugar aqui eu promovo o Avenger, provavelmente, né? Deixa eu ver aqui. Afiliado. ver aqui, tá. Tem um Avenger aqui, tá. Mas ela não clicou, certo? Ela não clicou. E ao sair, vai fazer o que Vai trazer a página do Avenger tá minha internet tá um pouco lenta aqui por isso demorar um pouquinho mas isso acontece muito rápido tá e atrás a página do Avenger ou seja se é um artigo tá se é um artigo relacionado ao WordPress que fala da importância do tema fala tal tal a pessoa entende isso quando ela sai abre um a página do produto com todas as informações sobre um tema muito bom muito top e muito elegante o melhor tema do mercado que é o Avenger e é, é provável que ela vá adquirir, tá? Então, ou seja, aumenta as chance dela de conversão, de venda, tá? Isso funciona para tudo, para todos os produtos, né? Que você provavelmente trabalha de afiliado. Ou você cria um artigo muito top e ao sair vai trazer essa página relacionada. Então você pode fazer isso com diversos, diversos produtos aqui no Superlinks, tá? então você consegue fazer isso com, com, com vários produtos, não somente com a Avengers né? te mostrou em cima da venda aqui, mas você consegue com, com vários produtos, até mesmo, tá, se caso você quiser que apareça em todos os posts. Então, por exemplo, pode acontecer de que o seu blog é um blog específico sobre ganhar dinheiro na internet e talvez seja interessante você promover um produto só, né? Você quer só promover um único produto. o Seu blog é só sobre WordPress e você quer promover o template Avengers. Você pode vir aqui e selecionar todos os posts e páginas. Pronto, tá? E fazer a mesma configuração e todo e qualquer artigo que a pessoa sair vai abrir uma determin... vai abrir sempre a mesma página. Você pode fazer assim, OK? E é também é possível, tá? Se caso você, vamos supor, não trabalha com blog, mas eu, eu crio todos os meus links do YouTube. Então você vai criar os seus links para colocar lá no YouTube. Né, na descrição do YouTube ou no Instagram ou no Facebook e essa pessoa vai acessar os seus links vamos supor que você é um afiliado do Avenger tá e você quer promover o Avenger você vai colocar lá seu domínio barra Avenger quando a pessoa clicar vai trazer a página do Avenger e quando essa pessoa for sair do seu Avenger é da sua seu link que você criou você queira trazer um bônus específico uma página com seus bônus específico para quem comprar o Avenger um, em determinado tempo, aí você coloca uma escassez, né, nessa página e para ajudar aí a aumentar as suas conversões. Então é possível fazer várias estratégias e com essas estratégias você consegue aumentar suas vendas como afiliado utilizando o Super Links, tá? Então com essa estratégia com certeza você vai vender mais ou capturar mais leads com a funcionalidade do superlinks. Porque essa funcionalidade é uma funcionalidade que é, eu literalmente, eu, quando alguém criou os pelinks, pensou os pelinks, eu já pensei nela direto, de uma forma fácil, tá? que fosse fácil de colocar, que não precisasse entrar post a post, colocar, configurar, não, você faz isso de forma automática aqui, no né? assim, máximo, né? máximo de automação, por, de automação possível. Né? Colocamos aqui que seja fácil você adicionar as suas páginas de forma simples. Obviamente pode mudar alguma coisa, alguma ordem aqui, porque se eu ver... Que é um, um, uma forma mais simples hein, de você colocar em todas as páginas, a gente vai fazer uma atualização. Mas no mais está mais, aqui, você simplesmente de forma simples, ou adiciona em todas as páginas, ou procura a página que você quer colocar aqui, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa estratégia. Essa estratégia ela gera muitas vendas, não só para mim, mas também para os afiliados aí. Então era isso, um forte abraço. Vou deixar o link abaixo do Avenger, abaixo desse vídeo, e o link também do Superlinks, caso você queira dar uma olhada. Abaixo também vou deixar outros vídeos relacionados. Ao superlinks, onde você tem outras sacadas e estratégias que eu utilizo aqui com os superlinks, ok? Então, forte abraço e até mais.